O nosso bordão, olha lá, ah, hum. hum. não fica na sua não? Fica sem sinal, sua. canal é nosso, canal é nosso, hum. cuida da sua vida, <risos> sem sinais, então, porque achei que eu ia mudar bem. Eu, é, é, eu, eu... acho, ass... tamo bonita. Vai, tá. Eu as sou as... feia, eu não tô chegando, sumiu. Eu sei, tô perto, não. tá feio, não é? E aí gente! Uh! Estreou o nosso canal tão esperado, tão glorificado! Aleluia! Começando o nosso canal agora, tô nervosa, ela tá nervosa, a gente tá nervosa, Também. Não tem uh! mas ó Se inscreva <risos> Canta Britney agora, Chico tipo... é. A gente vai começar esse canal com esse vídeo Mandando um oi pra ah, você sim. Era só isso. Era só isso. Cara, isso cara. De <risos> Tchau, gente. É, gente, a gente quer falar um pouquinho do nosso canal? Eu não vou falar do que, que sobre tanto, o quê? É, a gente esperou pra, pra caralho pra fazer esse canal. A gente queria fazer há muito tempo que vai abranger vários assuntos, e não só da, da visão, tipo, só lésbica, sabe? Ou gay, ou etc, é, é a gente vai falar de tudo. é vai ser sempre uma conversa, nunca vai ser um canal tão fechado. Tá? A ideia é que todo Mecânico. mundo, isso. isso, a ideia é que todo mundo participe. Eu estou de cartola, fazendo um cosplay da Cher, que conhece a... <risos> A gente tá querendo fazer um canal que vocês possam interagir mesmo. Muitos não vão ser tipo 50 coisas sobre a gente. Não. Talvez 50 coisas sobre vocês. Eu sou a Gabi. Eu sou a Dodô. E não sou... <risos> gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Dodô. Nós fizemos parte do canal LeBê. LeBê é um... Vai, um francês pro B, que é braga, braga, que nós não somos Braga, Ele A gente tá... fez esse semana. Quem conhece sabe. Fazemos parte do canal Lebe, porque é nosso sobrenome é Braga. a gente fez é uma parceira com a Maria Braga, que a gente maravilhoso. Então gente, acompanha todo... Todo domingo? Então a gente acompanha todo domingo postagem. A gente vai tentar postar todo domingo, tá? Se não for domingo, pode ser em qualquer outro e dia se da semana. se não for domingo, a gente vai começar a fazer Eu não vou a ver, arte das coisas da vai sua natureza. Do... <risos> Duvida? Não, não paga. Clica aqui na esquerda. <risos> Fala o que você quer falar comigo. Você quer falar comigo? Converse comigo. Quer conversar Comigo com ela? também. Ela é legal. Eu sei falar em inglês. Eu também. Hum. Então tá, gente. É tchau.